Bom, usando os acordes do campo harmônico de Dó maior, agora nós vamos tocar a nossa primeira música, ok? Nós vamos usar, então, Lá menor, quatro tempos, Fá maior, quatro tempos, Dó maior, quatro tempos e Sol maior, quatro tempos, ok? Nós vamos usar, então, o dedilhado que temos estudado até aqui, tá? Lembrando que começa com as duas notas da ponta do acorde e depois aqui, um e a outra metade do tempo e, ok? Vamos treinar um pouco. Um e, dois e, três e, quatro e. Vamos para o Fá, um e, dois e, três E, quatro e Dó maior. E, 2, E, 3, E, 4, E. E agora, vamos para o Sol maior. Um, e, 2, E, 3, E, 4, E. Ok? Tocando direto vai ficar assim. 1, um, E, 2, E, 3, E, 4, E. 1, um, E. 2 e 3 e 4 e 1 um, e 2 e 3 e 4 e 1 um, e 2 e 3 e 4 e ok bom treine com calma ok esse dedilhado que eu estou ensinando ele na aula de número 6 aula de teclado para iniciante número 6 ok eu vou cantar então um trecho da música só segurando o um acorde quatro tempos e depois dedilhando. Vamos lá? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Homem, mas esse é o sinal Que a sua chuva vai descer Faz chover Faz chover Abre as comportas do céu Ok, agora Dedilhando. Eu vejo uma pequena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 Ok? Bom, essa música é bem facinha, tá? São só quatro acordes sequenciais, ok? E aí a gente vai trabalhando para poder dedilhar de uma forma mais solta, tá? Tá vendo? E também, é, se você quiser se aprofundar, lógico, né? Eu tenho meu curso onde as aulas estão em sequência, bonitinho, todas as tonalidades, e o aproveitamento é muito maior do que aqui no YouTube, porque eu dou um suporte para os alunos, OK?